Vocês já devem ter ouvido falar sobre o balão chinês. Porém, o assunto tomou as notícias cada vez mais nos últimos dias, culminando no domingo, onde temos avistamentos no Alasca, no Canadá e, pasmem, na própria China. Sim, a China agora está denunciando esses balões. O que é isso? O que, é que está acontecendo? O nosso mundo ele está sendo invadido por alienígenas. Vários memes já surgiram, várias pessoas tendo várias opiniões diferentes acerca disso, então nós vamos ver todos os fatos, mas podem ter certeza que é o um assunto que tem tomado as notícias em 2023. Então já queria começar apresentando esse meme para vocês, que tem alguém hipnotizando uma pessoa primeiro com vírus, depois com uma vacina, depois com a ucrânia e agora com essa história dos UFOs. Então, meu Deus, o que é isso, cara? O que está acontecendo? Oh my God! Vamos lá. A no primeira notícia, atualizada duas horas, diz aqui. China avistou objeto voador não identificado e irá batê lo diz imprensa local. Então, peraí, não era um balão chinês? Agora a própria China está vendo um OVNI? UFO ou seja o um novo termo que estão usando certo da hora mudam ah, meu Deus do céu mas o que é isso autoridades da província de Shandong no leste da China anunciaram neste domingo 12 que avistaram um objeto não identificado sobrevoando a maior parte da cidade costeira de Rizal segundo a imprensa local ele será derrubado a qualquer momento pescadores da região foram avisados por meio de mensagens para se manterem seguros. A aparição de objetos voadores mobilizou as forças aéreas dos Estados Unidos e do Canadá nos últimos dias. Em pouco mais de uma semana, os dois países localizaram e abateram três dispositivos. Apenas um deles foi identificado até agora. Um balão. Foi o estopim de uma crise diplomática no governo dos Estados Unidos acusou a China de ter enviado esse balão para espionar o território norte-americano. O país asiático negou, alegando que era apenas uma operação com fins científicos para fazer pesquisas meteorológicas. Então, primeiro, é da China ou não é da China? Estava lá para fazer alguma pesquisa. Eu não acho que para espiar os Estados Unidos eles precisem usar balões. Certo? Então, por que não usam seus satélites, por exemplo, se é que já não estão usando? Então não faria nenhum sentido desse ponto de vista. Mas continuo aqui. Tem a cronologia das aparições e o que se sabe até o momento. Quinta-feira, 2 de fevereiro, o balão chinês. O que foi identificado e quando? O primeiro objeto voador a ser identificado pela Força Aérea Norte-Americana foi um balão uma estrutura com a parte superior branca e um aparato tecnológico acoplado na parte de baixo. Segundo o Pentágono, sede de defesa do A, informou na quinta-feira 2, o artefato sobrevoava o estado de Montana, mas teria adentrado o país pelo Alasca e já estaria em território norte-americano há alguns dias, sendo monitorado pela aeronáutica. O objeto foi abatido dois dias depois, após o comunicado do Pentágono, e gerou uma crise diplomática entre o EUA e China. Qual a resposta da China? Assim que os EUA identificaram o balão em seu espaço aéreo, a China afirmou que ele não passava de um aparato tecnológico usado para pesquisas meteorológicas, que havia sido desviado de sua rota pelos ventos e teria viajado, assim, até o território americano. Enquanto o governo norte-americano acusou a China de ter usado balão para espionagem, representantes do gigante asiático, alegaram que o artefato teria fins científicos e expressaram forte insatisfação e protesto contra o uso da força pelos Uau para atacar aeronaves civis não tripuladas. E aí, meu, a esquerda já usou isso como desculpa, já virou mainstream, tinha pessoas nas ruas puxando, não abatam os pobrezinhos dos balãozinhos menstruados na Amazônia e não sei o que. pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, era só um balão, e assim... O que a China tem que reclamar vai entrar dentro do espaço aéreo norte-americano e os caras têm que falar, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, não tem nenhum problema não, ah, pode ficar, Essa pessoa, aquela câmera ali tirando foto de mim é só por é questões meteorológicas, gente. É por isso que eu tem uma câmera virada para baixo, né? Pelo amor de Deus, mano. O que os destroços mostraram sobre o objeto? Na terça-feira, os EUA divulgaram imagens da retirada dos destroços do balão do mar pudemos estudar e escrutinar o balão e seus equipamentos, o que foi valioso", chegou a dizer um oficial do Pentágono. Segundo o Departamento de Estado dos EUA, o balão era claramente para a vigilância de inteligência e era inconsistente com o equipamento encontrado nos balões meteorológicos. Tinha múltiplas antenas para incluir uma matriz provavelmente capaz de coletar e geolocalizar comunicações, afirmou o Departamento em nota oficial. Estava equipado com painéis, painéis solares suficientes grandes para produzir a energia necessária para operar múltiplos sensores ativos de coleta de dados de inteligência, detalhou um funcionário do governo norte-americano sob condição de anonimato. Então um o negócio ali, alguém inventou uma espécie de balão que, que é autossuficiente continua roubando informações sem precisar ser tripulado. Nossa, mas que coisa, não é mesmo? E os Estados Unidos tinham que simplesmente deixar lá, olhar aquilo e falar, parabéns, muito legal. Aí diz aqui que um bilhete similar foi visto na Colômbia, mas o governo local considerou que não representava uma ameaça à segurança e defesa nacional do país. né? Colômbia. Ai, ai. Balão chinês misterioso. Usa de gás hélio ou hidrogênio, que é mais leve do que o ar. Instrumentos podem incluir câmeras, radares, sensores, até outra fotinho de como era o negócio. Certo? Aí vamos para agora os dias mais recentes onde temos mais, agora é um OVNI, a mídia chama de OVNI, depois de UFA, e tem um terceiro nome ali que eu não vou lembrar agora, os especialistas digam aí nos comentários, né? Toda hora mudam o nome, parece que para as pesquisas mudarem, eu não sei, para mudarem a tag. A segunda aparição também aconteceu nos Estados Unidos, no estado do Alasca. O objeto foi derrubado pelas Forças Armadas Norte-americanas por ordem do presidente Joe Biden. Nesse caso, no entanto, ainda não houve uma confirmação oficial sobre qual seria o objeto ou sobre a sua origem. O que se sabe é que o artefato voava a uma altitude que o tornava uma ameaça potencial para aeronaves civis que estavam indo para a direção nordeste e que não havia indicações de que poderia ser dirigido. Além disso, segundo o governo norte-americano, o objeto possuía o tamanho de um carro pequeno, diferente do tamanho do balão chinês, e não havia indicações de que se tratava de uma ameaça militar. Então, peraí, peraí, aí o negócio começa a ficar doido. Aí começa a ficar doido. Então esse balão era menor, tá? tá tamanho de um carro popular? Não, pera aí, já é bem menor. Bem menor, então não é a mesma coisa não. Que é isso, cara. Meu Deus. Não temos mais detalhes neste momento sobre o objeto, incluindo suas capacidades, propósitos ou origem, informou o Comando da Defesa Norte-Americana. E aí... Que é isso, tá? Vamos para mais um OVNI agora em Yukon, no Canadá, nesse sábado. A aparição mais recente aconteceu neste sábado em Yukon, no noroeste do Canadá, território vizinho ao Alasca. Nesse caso, a ordem de derrubada do objeto foi dada pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. "Ordenei a derrubada de um objeto não identificado, que violou o espaço aéreo canadense, anunciou Trudeau, sem dar mais detalhes sobre o objeto ou sua trajetória. O premier afirmou apenas que conversou com, os com o presidente norte-americano, Joe Biden, e assegurou que as forças armadas canadenses atuarão para recuperar os destroços do aparato para analisá-los. Então, eles simplesmente, aparecem coisas aí diferentes, tá? Ai, ai, ai. Então, são balões? O Que história é essa? O que está acontecendo? Estão querendo invadir a massa? Né? Tem alienígenas chegando no Brasil? Aí vem as conspirações e nosso canal não pode deixar de notá-las, né? Muitas pessoas aí vão comentar, é o Project Blue Beam, é o Project Blue Beam, Qual que seria essa questão, tá? Na teoria, a mídia podre, o constantemente, para muitos ufólogos, certo? Você pode ver os podcasts dele por aí na internet, certo? Tem muita gente séria nisso, pesquisa séria, por mais... Bizarro que seja o assunto, teve gente que investiu, investiu a vida nesses estudos, certo? E seria uma forma de testar com as massas o que esses OVNIs impactam. Notícias de OVNIs, OVNIs, UFOs, UFOs, está no Trend Topics do Twitter nesse momento, as pessoas... Não é que passam a fazer memes do tipo, nossa, os alienígenas vieram e ninguém se importou porque tinha tanta merda acontecendo ao mesmo tempo que foi só mais um dia. E talvez ali as massas estejam sendo preparadas para o contato alienígena, certo? Ou usam isso como desculpa para mais um motivo para controlar as massas, para mais um motivo para você se sentir espionado o tempo todo, estão né? roubando suas mensagens de celular, o que, que é isso que está acontecendo? Se... Os Estados Unidos estão achando, no Brasil Deve ter um monte disso daí Ninguém está aí para isso, certo? Então, por último Queria agradecer a vocês certo? Quero saber a opinião de vocês Vocês acreditam em UFOs, OVNs, Vida em Terrestre Eu confesso que é um assunto que me interessa Muito, certo? Também apoie o nosso canal através da nossa Sexta Rifa e concorra A R$ 700 reais no Pix Ou um celular Samsung A03 Você escolhe, né? o ganhador irá escolher E até a próxima Tchau, tchau.